A Justiça do Trabalho declarou inconstitucional o termo de ajustamento de conduta firmado entre o município de Rondonópolis e o Ministério Público do Trabalho. Pelo termo, a Prefeitura se comprometia a criar um programa de contratação de aprendiz. O acordo foi firmado em 2012 e, como não tinha sido cumprido, o MPT acionou a Justiça do Trabalho. Ao decidir o caso, a vara de Rondonópolis não deu prosseguimento à execução do TAC. O motivo é que o acordo viola uma regra da Constituição, que garante autonomia aos municípios para dispor sobre assuntos de interesse local. A decisão foi tomada com base em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do próprio TRT de Mato Grosso.